Desculpa pelo eco. É que eu troquei de lugar. Eu troquei de lugar. Tá vendo outro agora? Eu tô. Eu troquei. Então desculpa se é com eco. É o flame. Hoje eu vou, eu vou jogar um, um jogo de terror. Opa, voltei, voltei, voltei. Eu vou ver aqui, ó. ó. O que eu vou fazer? Aumentei o som. Pronto. Agora eu vou procurar um jogo de terror. Hoje eu vou jogar o The Mimic. Esse aqui, ó. Halloween ainda. Aí, Halloween The Mimic. Meu Deus que é isso aqui de mim eu não vou aumentar o som do meu computador do meu computador porque eu já aumentei né e o, o volume do Roblox já tá alto que que é isso mano beleza eu vou, vou aumentar aqui a captura de som também né que somos do sistema aumentar o capítulo 1 começar solo capítulo 1 tá em inglês pelo visto e Que que é isso mano? tá tudo escuro lá que eu com o terno do Lons Acho que eu vou ter que entrar aqui, né? Tá, tá trancado. Vou ter que arrumar algum jeito de entrar aqui, né? Pelo visto. Eu vou ter que ir ali. Tá, tá, tá trancada também. Que isso? Tem que achar a arma. Pra... Não, a chave para entrar na coisa. Que é a coisa. Esqueci. Nessa academia. Aqui. Tá trancado. Eu vou ter que ir aqui casa tem que achar uma chave. E agora? Que isso, mano? Que isso? Eu vou seguir esse espaço. Que isso, mano? O um supercurso. Lá, acabou. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? Meu Deus. Ah, mano. Tem medo. Ah, achei a chave. Agora é só voltar. abrir o uhum. que, que tá aqui hein que, que é isso eu não tô lendo nada porque eu não sei inglês tá meu deus mano que, que é isso aqui hein? eu não vou correr tem que achar uma chave mano. de novo eu vou ter que investigar nessa sala aqui ó achei uma chave não mano sai daqui agora e ela saiu Vou descer agora Meu Deus, bugou Ah, entra Mano, que aconteceu? Terminei o capítulo, né? Não, a mina tá lá A menina tá lá, mano Você tá chorando? Para de chorar Tá lagando muito Dessa ser que eu tô gravando Opa é esse? Vou correr, né? Ah! Meu Deus! Que susto, mano! <risos> Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Que isso? Não é aqui, Só isso <risos> <risos> é Hip gato bandido. Que triste isso. Meu Deus. Por que ele morreu? Ainda bem que ele morreu, porque ele é muito chato, só fica falando mal de mim, chato! Se agora mano, Se já acabou meu Deus, vai ser difícil, vai ficar servir aí não mano, vai desse vídeo! ali.